Olá amigos e amigas, boa noite. Meu nome é Fernando Lima Monteiro, autor do mini do livrinho ML na cor rosa, azul e amarelo para ser feito conteúdo e já com o conteúdo Arte É, onde eu coloco o tema Arte É para as pessoas lerem sobre o que é arte e ao final eu pergunto o que é arte para você. Então essa é a proposta do meu trabalho, onde eu vou colocar através do mini site esses livros em PDF pode ser disponibilizado um a um e para ser baixado impresso e montado e colocado na rede social. Então esse é basicamente o projeto e obrigado.